Nesse vídeo de hoje vamos discutir a validade daquele princípio que diz a voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo que a democracia combina com a espiritualidade? Diversos estudos psicológicos mostram que o ser humano tende a decidir as coisas pelo coletivo. Isso mesmo quando ele acredita que está certo e as outras pessoas estão erradas. Você já parou para pensar que isso tem tudo a ver com aquela parábola que Jesus contou a respeito da porta estreita e da porta larga? Vem comigo para o que Jesus falou aqui em Mateus 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. E Jesus está dizendo aqui que não é para a gente entrar na onda de tudo aquilo que as pessoas estão falando ou fazendo a gente não deve permitir que a nossa consciência pessoal seja influenciada por uma consciência coletiva. Pensa comigo como foi justamente por causa dessa influência coletiva que a maioria dos judeus acabou optando por crucificar Jesus. E muita gente acaba pensando que não crucificaria Jesus de novo, mas constantemente acaba sendo levada pela opinião da maioria. Note que em todas as histórias do povo de Deus a maioria sempre decidia pelo errado. E você acha que isso não acontece até os dias de hoje? Entenda que isso independe de um candidato A ser eleito ou um candidato B. Eu sei que alguém poderia estar usando o conteúdo desse vídeo para me acusar de estar indo contra a democracia ao defender um sistema político autoritário ou totalitário. E eu quero deixar claro que eu não estou incentivando a confiança em um candidato A ou em um candidato B, em uma ditadura ou qualquer tipo de intervenção militar e nem em uma ilusão de democracia. Você consegue perceber que é a própria democracia que induz as pessoas a decidirem pelo voto da maioria? E que isso consiste em um conflito absurdo com tudo aquilo que Jesus ensinou? Você sabia que a palavra democracia significa literalmente governo do povo? E você consegue perceber como isso é tão distante daquilo que Jesus disse para a gente anunciar como boa notícia? Jesus pregou e nos incentivou a compartilhar a respeito do evangelho do reino de Deus, ou seja, de um governo celestial. Isso quer dizer que se o governo é celestial, é porque ele não é desse mundo. Se ele é um governo de Deus, é porque ele não é um governo do povo, ou seja, ele não é uma democracia. E eu sei que sempre aparecem aqueles sionistas com a bandeirinha de Israel, querendo incitar o povo a reconquistar um território que supostamente Deus deu para eles. Mas isso não tem nada a ver com o um governo celestial, com o evangelho que Jesus pregou. Presta atenção no conteúdo dessa resposta que Jesus deu para Pilatos quando foi interrogado se ele seria o rei dos judeus. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Você está entendendo, meu irmão? Jesus está querendo dizer aqui que o reino de Deus não tem nada a ver com o Brasil, Estados Unidos, China, ONU. Jesus deixou claro que o reino dele não é deste mundo. Eu estou compartilhando isso com você porque foi justamente esse princípio espiritual que me libertou de ficar realizando tantos ativismos políticos para começar a dar prioridade para anunciar o reino de Deus e para compartilhar as palavras de Jesus. E se você quiser entender melhor a respeito dos perigos que existem nas votações, então eu vou te contar uma história a respeito do resultado de quando o governo do povo de Israel decidiu ter um rei para si mesmo, que foi o caso em que Saul foi escolhido para ser rei de Israel. E se você tiver interesse em compreender melhor essa história e por que eu votei nulo, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!